Hoje, a revista vai trazer para você uma entrevista bem interessante sobre saúde e as novas demandas que estão surgindo no Brasil, sobre esse atendimento à população. Por isso, nós viemos conversar com a doutora Nilza. Tudo bem, doutora? Vou bem, obrigada. E você? Ótimo. Com a doutora Nilza Sacomã, que é uma advogada especializada na área da saúde. Então, doutora, diante desta, a gente ouve muito dizer que a pandemia vai deixar um legado não sei se esse legado é tão sério assim, mas que está deixando um legado que nós vamos ter pós pandemia uma estrutura, um staff melhor do que nós tínhamos isso é verdadeiro? Isso resolve alguma situação na sua opinião? Olha se nós fizermos uma comparação do que era é, antes da pandemia, sem aham, dúvida aham. a gente verifica hoje que o SUS ele está sendo melhor demandado e ele vinha num processo de desgaste e foi graças ao SUS que uhum. nós não tivemos uma mortandade além do que tivemos. Sim, né? sim. Mas se você permitir, eu gostaria de colocar claro, para você claro. a história da nossa saúde de forma muito resolvida. Perfeito, para a gente entender como é que, como é que chegamos sim, exatamente. no patamar que está Para você né? é, é pra entender que uhum. tivemos um avanço, sim. mas ainda precisamos de muito Maria Farsida. Na década de 1920 Aham. nós não tínhamos um sistema de saúde voltado para sim. a população. Sim. Então só tinha lá as caixas de beneficências, a é, as caixas beneficiárias, que eram os funcionários de determinadas empresas, ah. onde ali eles é, eram custeados pela saúde pelo empregador. Sim. Né, que a gente chamava de CAPS. Capes. E depois, é, com a, a, no advento do CAPS, vieram os planos de saúde que também não estavam regulamentados, poucas ah. pessoas podiam pagar ah. e aqueles que não podiam pagar e nem eram empregados com carteira assinada, Sim. ficavam na dependência de, de associações beneficiárias. Uhum. Então, nós estávamos na mão é, da, da caridade. Isso durou até a Constituição de 1988. Ah, Veja ah, que absurdo. Ah, quem ah, tinha ah. dinheiro tinha um plano, pagava particular. Quem não tinha e não era empregado com carteira assinada ficava na mão de entidades beneficentes. Sim, imagino. Então estávamos totalmente desassistidos. A situação devia ser muito pior, inclusive, exatamente. Do que nós temos. Com a Constituição de 1988, que foi considerada a Constituição Sim. cidadã, Sim. ali o artigo 196 colocou o seguinte: a saúde é um direito da população e o dever do Estado. O que, que significa isso? É. O governo tem que criar políticas públicas para dar a saúde à população, sendo ela empregada ou não, estando desassistida, aí por suficiente. não importa, toda a população teria direito à saúde integral. E mudou os... muito de, de, do que tínhamos na época da CACES até 1988. Assim, o governo assumiu, na sua opinião, é, esse papel? Esses 31 anos de Constituição, sim, com, sim. com o advento da, da lei que criou o SUS, uh -huh. tivemos uma melhora. Mas o governo aplica muito pouco em saúde Aplica 4% do PIB Qualquer outro país aí desenvolvido. É isso, ele aplica isso, por exemplo, assim, numa, numa formação de custos. É exatamente. isso que está determinado, ou o governo não chega à margem prometida? Na verdade, o financiamento do, do ah, SUS ele ele se dá pelo governo bem. federal, estadual ah, e municipal. Certo. É, hoje, essa soma dá 4%, porque o governo estadual e municipal, eles têm que, eles realmente são obrigados a aplicar um percentual, certo. mas o federal não tem essa obrigatoriedade. Tramita desde 2013 um sim. projeto de, de lei no, na Câmara dos Deputados que chama Saúde mais 10, uh -huh. que significa o seguinte, onde obriga a haver um financiamento público entre a União, o Estado e o município, no total de 10%. Para você ter uma ideia, isso está parado, desde 2013. Nossa. Quer dizer, por quê? Porque a saúde não é algo tão importante, né? não se dá votos e aquela coisa toda. Sim, sim, sim. Mas se nós não tivéssemos tido um SUS, nós não teríamos tido assistência nessa pandemia e muitas pessoas teriam morrido. Mas você veja... Nós temos apenas 600, 166 milhões de pessoas usuárias do SUS, porque o restante estão nos planos de saúde, de uma forma geral. Mas é muita gente, hein? Muita, muita gente, assim, dependendo mil. de um financiamento pequenininho. Exatamente. E, e a população reclamando de um atendimento que talvez precise é. ser melhor, pelo menos gerenciado. O né? SUS, na verdade, ele poderia uh -huh. dar um atendimento melhor se uh -huh. não tivéssemos tanta corrupção, Sim. tanto desvio, Sim. se realmente houvesse uma aplicação de até 10% do PIB, a população estaria bem assistida. A margem, é outros países, comparativamente, aplicam quanto? Só para a gente Eles ideia. aplicam em torno de 9% a 10%. 9% a 10%. Agora você Olha, veja, é importante a gente colocar. São quase 300% Exatamente. a mais. Nós temos hoje 21 milhões de, de pessoas idosas. O país está envelhecendo. E se o SUS não tiver uma estrutura, uma injeção nesse financiamento, essa população vai ficar desastresada assistida, como hoje já está porque na fila do SUS há, há filas enormes para transplantes enormes para cirurgias Isso é, e o SUS é, não está mais muito conseguindo Conseguiram é, Envelhecer sim. sem, sem a, as mínimas condições é, é, gera toda uma falta de perspectiva. Né? É, na verdade é, é, é uma desassistência que causa uma angústia porque você ah, não tem aonde se socorrer. Sim, né? sim, é, sim. É, a, As pessoas não são obrigadas a brigar para o plano de saúde, porque o governo o Estado tem a obrigação de dar um Estado de Saúde e o Estado de Saúde de, de livre de doença, não é só livre de doença é o um meio ambiente equilibrado claro, sabe? Claro. compõe é, um é, leque de coisas um atendimento dessas novas linha. tecnologias né? é. como nós temos hoje por exemplo, telemonitoramento que poderia auxiliar na, nas recidivas das doenças e o SUS não consegue plantar porque ele não tem equipe, não tem recursos né? Ele está fazendo um bom trabalho na pandemia e, graças a Deus, temos o SUS. Sim, sim, graças mas a Deus, Mas ainda precisa melhorar muito, uhum. para que a população realmente possa ser assistida pelo SUS. Uhum. O que, que você, do investimento, mas da estrutura e do que acontece hoje, o que, que você imagina de prático que poderia ser feito? primeira coisa que nós poderíamos, hum. poderíamos ser implantado sim. é um sistema de gestão melhor no pois SUS. É, o SUS tem um sistema de gestão de ou seja, município, estado e federação é descentralizado mas há uma obrigat obrigatoriedade solidária Sim. mas deveria ter um sistema de gestão para se implantar um prontuário eletrônico haver um telemonitoramento uma telemedicina, o que acontece? uma coisa é você usar o SUS aqui em Londrina e outra usar os serviços do SUS num rincão da, do, do país né? se, se lá não tem certo. um médico especializado, mas tem a telemedicina implantada, ele vai fazer contato com o especialista, vai expor o caso que está diante dele e vai encontrar uma solução. Então, falta esta gestão. Se houver uma gestão, eu acredito que o tele, a telemedicina e o telemonitoramento seria extremamente importante. Por que o telemonitoramento? Hoje já existe aparelhos que você pode implantar ou a pessoa ah, pode ah, implantar para monitorar, por exemplo, quem tem diabetes, quem tem pressão alta e muitas outras doenças. E talvez o governo precisasse, eu acho que precisa mesmo, queria sua opinião, assim, em educar a população na utilização, porque assim, eles reclamam que mães vão com filhos já doentes ou não sei o quê, um tá doente, leva os quatro, os quatro outros juntos para uma UPA, para não sei o quê, para ser atendido. Isso é base. Básico, uhum. Mas o que, que eu imagino que junto com toda essa implementação necessária poderia e deveria, na minha opinião, ser feita uma campanha de educação para a pessoa Sim. utilizar utilizar o meio onde ele existe da maneira correta a até desobstruir todo o sistema. É, hoje, é? É, hoje no sistema hum. concordo com você no uh -huh, SUS. Hoje existe, uh -huh. inclusive, essas essas essa é, é, medicina holística, ela está implantada no SUS, é? como a, a, como a a, a fisioterapia sim, é, a, sim. a yoga sabe? Mas deve é. funcionar mas, mais assim, ou menos mal, é, né doutora? Mas o que que acontece? Como estado de saúde, a obrigação do estado de promover a saúde não é só livrar a doença se o estado não combate a fome, ah, não, ah, combate ah, a miséria, ah, não combate a ah, miséria não combate o desemprego, essas pessoas continuam adoecendo, porque é. elas estão doentes da alma. E olha o crescimento da saúde mental, que tem Sim. tudo a ver com isso, somado Sim. às questões pessoais e próprias de cada um e tal mas tem um crescimento absurdo Mas é as verdade. pessoas estão desesperadas com As determinada... pessoas estão adoecendo. Elas estão. não têm emprego, elas estão, estão passando fome, ah, elas estão ah, com medo da finitude, porque ninguém sabe se vai morrer pela Covid, e é, o SUS não é. está tendo essa estrutura, por quê? Porque o governo, ele não está atacando o problema na sua situação é, macro, ele está ali, é, ele implantou o SUS, o SUS está fazendo um bom trabalho, uhum. mas não é o suficiente, porque quando a mãe chega com quatro filhos, o que, que ela está fazendo? Pedindo socorro, olha, eu estou debilitada emocionalmente preciso de ajuda. Então, é porque às vezes tem uma, um tempo que se perde com, com uma pessoa, com esses problemas todos que se gasta, não é que se perde que, que, que se investe numa pessoa, você orienta, orienta e faz com que a pessoa é, é, até saia, porque é o mesmo que se dá numa consulta é. médica Exato. Uma, uma atenção especial dentro de um caso que não chegou a ser grave ainda. Mas é isso vezes. Que, é, que é triste, uh -huh. no SUS já existe políticas para se assim, Implantar a psicologia, a fisioterapia, pois é, pois a é, yoga, é. né? Mas os municípios não fazem. Por quê? Porque isso não dá dinheiro, mas isso é que cura. Porque Você... a pessoa vai lá, ela está com um problema aham. mental, Sim. ela vai ser ouvida. E é claro, o que ela precisa. Claro. Você acredita que o cidadão comum? Eu estou falando de município, que é onde a gente tem o um contato mais próximo. Tem força de exig... exigência? Na verdade, nós eu precisamos entendo... de, de não vou nem falar melhores, mas de representantes que realmente representem, que vão atrás, que exigem que Façam acontecer uma novidade ou É a história progresso. das eleições. Você tem que ah. eleger bem os seus representantes para cobrar deles. Sim, sim. Por exemplo, seja, se você vai até, por exemplo, no caso do município, a sim. Câmara de Vereadores e pede que eles façam uma pressão junto ao município para que instale ah. todas as políticas hoje aprovadas pelo SUS, você vai estar representado. Mas o que, que acontece hoje com os nossos é, representantes públicos? Eles e não sabe o que estão fazendo lá então nós estamos sempre desassistidos instrumentos existem Maria Paris eles só não são aplicados Isso. primeiro, porque não se aplica em saúde o valor que deveria segundo, porque há muito desvio e corrupção muito, muito, terceiro, porque sim. há uma má gestão e quarto, porque nós elegemos mal os nossos representantes e não temos então para quem solicitar e quando você solicita, ele acha que você está pedindo uma bobagem porque eles não têm noção do tamanho do problema é. que é a saúde Olha, a verdade é que nós continuamos naquela história que eu ouvia quando era criança na escola. Arrumava-se toda a escola lá, porque alguém... Ah, vamos deixar, porque é para inglês ver. Então, assim, você dá uma demonstração. Porque se for perguntar para alguém, eles vão dizer, não, mas existe uma estrutura. Existe determinado lá, planilhado que... É, Toda a parte holística deve ser atendida, mas se não existir staff, não vai acontecer. É por falar um de né? remuneração Sim. e atualização é. de profissionais, porque também nós precisamos de constantes atualizações. Sim. A medicina está o são capacitados, mas tudo isso está no papel, o SUS tem essa estrutura, uhum. mas, mas eles não têm o numerário, eles não aplicam. É, Por quê? Entendi. Porque isso não dá dinheiro. O que que dá dinheiro? Você arrumar um asfalto, ah, o prefeito está fazendo um ótimo trabalho, mas um ah, peraí, instala UPAs com equipe capacitada, com um prontuário eletrônico ali para você Sim. conhecer a vida do Sim. paciente, põe uma psicóloga para atender essa pessoa que está abalada emocionalmente, você vai mudar a vida das Pessoas, Mas isso não ocorre. É, aqui fica uma reflexão para todos nós. O que nós podemos fazer, nós, cidadãos comuns, mas cidadãos agindo como cidadão? o que, que nós podemos fazer para contribuir nessa mudança, né, doutora? Okay. Eu acho que começa pelo voto. Nós temos que ter um olhar mais apurado e tudo começa na cidade. É na Câmara de Vereadores, começa por aí. Como concordo, é? concordo. Então, olha, fica a reflexão. Vamos pensar na saúde pública com menos reclamações banais, mas mais efetivas. Começando a votar naquele que a gente acredita, naquele vereador que vai fazer alguma coisa e que faça implementar o que é de responsabilidade do município. Muito obrigada, viu, eu que agradeço. Eu tenho certeza que essa reflexão será boa para todos nós e nós podemos, com isso, contar com, sei lá, uma perspectiva melhor para os próximos, eu não vou nem dizer meses, gente, vou dizer anos. Mas nós precisamos pensar nas outras gerações e em nós que estamos envelhecendo, né? Temos que envelhecer com saúde e alegria, afinal, nós viemos aqui neste mundo para sermos felizes. Até a próxima entrevista. Obrigada pela atenção.